meus amores, tudo bem? Você já parou para pensar que um verbo, ele implica em vários significados diferentes e que dependendo do significado, a regência também acaba sendo diferente? Digamos que esta professora aqui seja havaiana, vai melhorar, meu Deus, abençoa, e quer assistir ao jogo do Havaí. Eu vou assistir ao jogo do Havaí. Meu Deus, tem seguidor alvinegro, tô morta agora. Assistir ao jogo, ideia de presenciar, ideia de enxergar. Agora outra regência é a ideia de dar assistência, assistência social, por exemplo. Um exemplo numa aplicação é o médico assistiu o paciente, ele ajudou o paciente, ele não ficou lá enxergando o paciente, olhando para o paciente, ele deu assistência. Então, enxergar, assistir, assistir ao, e dar assistência, assistir o. Ai, meu Deus, mas vai melhorar, não vai cair. Vai, Havaí.